foi Nós estávamos nós na audiência, aí nós tínhamos um advogado nosso aqui e tinha a bancada deles que representando o estado do Pará. Eles queriam, queriam desdrobar as nossas conversas. Tinha uma audiência, eles queriam que a gente perturbaça a gente, para gente, ouvir, não, não ouve, não sei o que, que eles perguntando como é esse trabalho escravo, como é, como, como foi que aconteceu, o pessoal do estado do Pará. Aí você ser contratado para você roçar um mato fino, um matozinho de capim, que é pungado andar por dentro, é uma coisa. Para você fazer desmatamento, desmatamento a manual, é outra coisa. Meu. Que é trabalho para motosserra, para máquina, para trator. Nós estávamos fazendo ela a manual. Ele viu porque eu disse logo, rapaz, eu queria ver se fosse teu pai que tivesse, um irmão teu. Eu queria ver se você estava aqui defendendo eles. Olha, é só fechar os olhos, eu vejo um galpão onde nós estávamos, a fazenda, eu vejo tudo. Se fosse uma coisa boa, tá entendendo? a gente não do... a gente esquece uma coisa ruim que aconteceu com você, meu amigo, você não esquece assim fácil não esquece não coisa ruim assim você não esquece assim fácil não eu não esqueço né